Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games, Player, e hoje a Sony lançou um vídeo most apresentando, mostrando a dashboard do PlayStation 5. E a ideia é aqui é a gente fazer esse react assistindo o vídeo aqui, entendendo como que está esta nova experiência. O vídeo é o First Look at the PlayStation 5 User Experience. Eles estão utilizando muito essa palavra de experiência do usuário, User Experience. A gente está escutando bastante isso. E a ideia aqui é a gente ter um overview, né, dessas novas funcionalidades aí que a Sony colocou no Playstation 5. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal é, e comente o que você achou do vídeo, o que achou também da nova Dashboard. Então, bora lá pro vídeo, né? Vamos ver. State of Play. Oi, Eu sou Hideaki Nishino and I head up PlayStation's platform planning and management team, which includes product and UX design. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 user experience. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware and network to deliver a truly next-generation experience. Our vision for a PS5 user experience is simple. We believe that your playtime is valuable and should be meaningful. Playstation team members from all around the world work to deliver a PS5 experience that is completely centered around... Essa tela a gente já tinha visto na realidade, né? Que é uma tela que tinha, tinha sido vazada, né? Apertar o botão PS do controle Tá PS5, dizendo que pode haver algumas diferenças até o lançamento. E... Vamos ver. Obrigado, Nishino-san. É, o, o avatar normal, como já existia no PlayStation 4 só que tem uma opção aqui, né, de você, não sei se vocês viram aqui, mas tem um botão de opções aqui, eu não sei é, o que que o que que o pode remeter essa questão de opções aqui. E tem um botão de desligar aqui embaixo, né, Como você já consegue desligar também. Vamos lá. Nesse caso, eu off in Sackboy, A Big Adventure. E here... aqui... É, agora, agora dá para perceber que tem um menu inferior aqui, ó. online, download, Tem um botão direto pro microfone lá embaixo, power. These colorful characters are called cards, and they let you interact with games and the system in a variety of ways. First, as we've just resumed, the control center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories posted by public... Legal. Eu, se não me engano, é o jogo que está ali de fundo, hein, galera? Não parece ser um um tema não let's check out one of the most powerful new features of the ps5 console they're actually just to the right in this row and we call them activities activities are part of the plan to remove barriers to gameplay let's get an example of one way to... tá bem rápido essa interface with the tap of the PlayStation button I'm back to playing the game olha isso que animal packed with things to discover and each level represents one type of activity I can play, many of which I can... Cara, o menor ele tá, ele tá praticamente em cima do jogo. Caraca, meu, que animal! Ele já aparece ali quais são os troféus, os troféus, troféis troféus, troféus é demais, hein? Os troféus ali que. Um progresso, né, das conquistas Bem legal, cara Tá muito rápido essa interface Cara, ele foi na parte do jogo Da... Da conquista Que bizarro Aí fica fácil, né a gente se matava para fazer as conquistas aí tendo que reiniciar o jogo praticamente ou voltar até ela morrer voltar à fase. in-game, como essa, oferecem one, offer de game help. Game é help incluído como benefício para active PlayStation Plus members em alguns PS5 caso, eu posso abrir up objetivo para to algumas some sem without a uma a web. Search spoilers. não isso é animal Lembrando que precisa de uma internet também né porque é muita coisa uma internet razoável aí para você conseguir também aproveitar esses recursos aí mas ele olha que bacana ele mostra ali uma dica de como você faz a conquista acredito que isso não vai ser em todos os jogos né porque senão cara vai ser muito fácil platinar qualquer tipo de jogo mas a, a, a, essa parte do picture-in-picture, do, do picture, né, de você conseguir puxar é, é, um vídeo, né, uma interface fora do jogo para é, é, simultâneo ao jogo ali, é sensacional. Vamos mudar completamente a forma de, de jogar. Caraca, meu. É legal a questão do Tá. É legal, microfone ali que é muito mais prático de você começar a conversar rapidamente, né? Já é integrado ao controle. Here I have a couple of friends chatting Cara, você consegue... Tá compartilhando em tempo real, será? Essa essa tela? Não, ele... Ele compartilhou um, um vídeo gravado do jogo. Não é, não, é, não é em real time. Olha aqui, animais... Então resta saber, por exemplo, né, se você está jogando um game. Já pensou se você consegue colocar um picture in picture, por exemplo, de um, de um vídeo do YouTube, por exemplo, que bacana. Isso deve ser o novo Little Big Planet. So hora time to say goodbye to Sackboy for now and spin up a match of All-Stars. One of my friends in the party has already match, Aí você vai entrar numa partida ou numa partida, num jogo, né, numa partida de um outro jogo. Bom, vamos ver o quão um rápido é E é, ela até comentou da velocidade do SSD, que é cara muito rápido. Deu uma acelerada ali. Caramba. PS5 is always capturing recent gameplay, cara, é uma nova interface. Completamente, não tem nada a ver com a interface do, do PS4. Ah, o Xbox, depois eu vou lançar o vídeo que eu fiz sobre a nova Dash ali deles, é praticamente a mesma Dash. Agora, do Playstation 5, eles refizeram praticamente tudo né, do que era do Playstation 4. E tinha muita, né? Não era, realmente não era tão... Usual PlayStation 5 home screen. Agora na parte de cima: power off state and where you'll go when you want to choose a new game to play or download. The layout of the space is designed to present games and game content beautifully on a 4K display. É tudo desenvolvido para 4K, cara. And case wondering, media related apps will have their own space like this one, but today we're focused on gaming. each game has its own hub completely integrado. Legal scroll down to see activities you can jump right into, video clips, stories about the game, DLC and more. Backward compatible PS4 titles will benefit from some of these features too. É, o menu ele ficou totalmente superior ali. ...and check out Explore, which brings together all your games. We saw a view of this from the Control Center earlier, and another view will also be in the new PlayStation app for mobile devices. Explore stories from PlayStation and from all the games you're following, including trending media from the community. É, eu entendi muito bem o que é Meet the Family. It's completely integrated into the system. Pô, que ótima notícia, meu. Isso travava demais, era horrível. A PlayStation Store era horrível. Agora não vai ser mais um aplicativo, né? Já está integrado no sistema. Pô. Cara, isso vai ser bem melhor para você navegar entre os jogos. Control Center, uma por que não vamos rapidamente compartilhar a foto que nós tomamos em Destruction All-Stars? Podemos encontrar a recente captura de mídia em esta carta de controle no Control Center aqui, podemos fazer mas acho que estou pronto para compartilhar agora. No Playstation 5, tenho a opção de compartilhar vídeos e imagens para serviços externos, ou eu posso enviá-los diretamente uma minhas remember parties são do que o chat now, Então, eu vou escolher uma minhas É o legal é que eles comentam aqui que quando você cria uma party, é, como a gente criava no Playstation 4, você criava e ela sumia. Agora você tem a opção de deixar ela permanente, né, com os amigos ali que, que vocês integraram. Deixa eu voltar aqui pra entender. Cara, ditado de voz. É, eles falam que estão disponíveis para alguns idiomas, a gente precisa verificar no português, né, porque infelizmente a gente geralmente sai atrás, principalmente em questão, né, nessas questões aí de inteligência artificial voltada para a língua, né, e principalmente fonética esse tipo de coisa. Ali já onde você vai desligar o PlayStation 5, cara, bem bacana. For Legal, cara, assim. O que eu achei bacana é que mudou completamente a interface, pontos positivos. Assim, que eu vi. A, a PlayStation Store agora é integrada, não é mais um aplicativo como era no PlayStation 4, que, meu, dava pau, você não achava nada, travava. Você podia ter a melhor internet que fosse e o negócio não funcionava direito. E. E mudou totalmente a interface, tá muito rápido. Então você vê que ele tá tudo muito integrado. Você consegue colocar telas em cima do jogo. Cara, eu achei sensacional, eles devem ir lançando mais algumas outras funcionalidades no decorrer né daqui pra frente, até o lançamento do Playstation 5 e cara, eu fiquei bastante empolgado fiquei bastante impressionado, eles realmente não tiveram preguiça não e colocaram a mão na massa pra fazer tudo do zero porque do Playstation 4 putz, era muita reclamação que eu tinha nesse sentido mas player, espero que vocês tenham gostado obrigado pela companhia, mais uma vez se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever dê o seu like compartilhe e comentem aí o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!